Convido para iniciar esse painel a nossa professora Rita Gonçalves. Estão me ouvindo bem? Espero que todos estejam bem. Agradeço enormemente o convite. CRC Paraíba, é, Dr. Bruno Citônio, é, Dr. Márcio Maranhão, agradeço realmente a todos. É, parabenizo pela iniciativa de um evento desse porte, visando sempre a capacitação dos profissionais. Registro meus beijos e abraços aqui aos meus alunos paraibanos, que tão logo souberam que eu estaria nesse evento, já entraram em contato para saber se seria presencialmente. Infelizmente, não dessa vez, mas certamente não faltarão oportunidades para estarmos juntos presencialmente. É, sei que nós temos pouco tempo, todos os meus registros e a minha admiração ao Conselho e a todos esses profissionais que estão bravamente se capacitando e se especializando cada vez mais para que a prestação de contas e toda a movimentação de campanha possa ser levada a exame da forma mais transparente e com o menor número de irregularidades possível para que realmente todos possam comemorar nos tribunais a vitória das urnas. É, vou começar então já a falar sobre as inovações, porque aproveitar é, esse tempo que nós temos curto. Gostaria de ter muito mais é, espaço como esse para que a gente pudesse debater o tema e colaborar com o trabalho de vocês para que possa ser exercido realmente com mais segurança e firmeza na com todas as equipes de campanhas e todos os profissionais. É, quando a gente fala de inovações da prestação de contas, a primeira coisa que me perguntam é sobre as federações. Né? Professora, as federações estão aí, a gente vai ter mais uma prestação de contas, então, agora? Não, na verdade, as federações é uma figura que vai ser, né, já temos aí federações constituídas, mas é sob a forma de associação, elas têm CNPJ próprio, mas elas não prestam contas. São os partidos que compõem a federação, que vão prestar contas. Lá, aquelas contas partidárias anuais, no ano que vem, essas contas vão trazer, se houve gastos ou se não houve, com as federações. É, pode, inclusive, ser utilizado os recursos do fundo partidário para aplicar, nas federações, nos gastos que sejam necessários, mas não é a federação que presta contas. Então, eu já inicio a minha fala né, quebrando aí essa informação que, como eu digo sempre, a internet é uma coisa muito boa, afinal de contas, olha aqui, estamos todos juntos. Embora não estejamos é, presencialmente olho no olho, estamos aqui com toda essa energia virtual unidos, compartilhando esses conhecimentos mas a internet também tem muita informação errada, muita informação equivocada, e as é, federações não prestam contas. É, uma outra coisa interessante né, nesse normativo, a resolução que trata das federações é a 23.670. É, essa resolução ela traz todos os detalhes sobre a constituição dessa federação, e ela traz lá um artigo importante, ele diz que caso o partido passe recursos para outro, outro partido que compõe aquela mesma federação, e aquele partido que recebeu esses recursos públicos, fundo partidário ou FEFEC, se ele não aplicar da forma correta, aquele partido que repassou o recurso para esse outro, também terá a conta desaprovada. Então, vejam aí que é uma novidade, além do partido ter que cuidar da sua própria prestação de contas, ele também vai ter que prestar atenção a tudo que está sendo aplicado utilizando recursos públicos dessa direção, desse partido que recebeu, porque a desaprovação de quem recebeu vai gerar a desaprovação de quem fez o repasse. Então, isso aí é um detalhe muito importante e que está sendo muito pouco comentado. Então, eu gostaria já de deixar aqui registrado né, inicialmente esse cuidado, porque nós já temos aí três federações com muitos partidos envolvidos. E já temos alunos paraibanos atuando em muitas contas aí partidárias que vão envolver tanto de partido quanto contas eleitorais que vão envolver recursos aí movimentados durante a campanha. É, uma outra coisa interessante, né? uma outra é, inovação, e só fazendo um parêntese, né? quando o Bruno me convidou para falar sobre as inovações, né? eu fiquei pensando, eu gostaria tanto de ter muitas inovações, né? da gente poder estar aqui falando que a 23.607, que foi atualizada pela 23665 de 2021, é, ela poderia ter trazido tanto aprimoramento para a norma da prestação de contas, mas, infelizmente, foi muito tímida essa, é, esse aprimoramento da 23607. Praticamente, as inovações que chegaram foram para incorporar decisões que já existiam apenas trazendo isso, isso para a letra da norma e um ou outro, um ou outro acompanhamento da evolução mesmo, como é o caso do PIX, mas eu já vou falar em detalhes sobre isso. É, infelizmente, a gente é, percebe que é, a Justiça Eleitoral tem né, desenvolvido todo um trabalho, um cuidado muito grande no trato dessa regularidade, da fiscalização, da utilização dos recursos, mas os normativos ainda poderiam se aprimorar, eh, não só na redação do texto, que dificulta muito a, o entendimento, a compreensão pelos profissionais, que muitas vezes têm dificuldade em ap bem aplicá-la nas campanhas, justamente por falta de compreensão dos normativos, e um exemplo disso, claro, que eu dou aqui, é a questão, por exemplo, dos veículos e combustíveis. Todo mundo tem a maior dúvida sobre veículos e combustíveis. Ah, qual veículo que declara, qual veículo que não declara? Na verdade, todos os veículos têm que ser declarados, né? Só que o fato do combustível do veículo utilizado pelo candidato não poder ser pago com recursos de campanha faz com que alguns acreditem que aquele veículo que foi cedido pelo candidato não precisa ser registrado na prestação de contas, porque existe um artigo lá no comecinho, sexto, sétimo, que fala que não é necessário emitir recibo eleitoral para esse veículo que seja do candidato, do cônjuge ou mesmo do parente até terceiro grau. Ou seja, fica uma salada de entendimentos e as pessoas não conseguem bem aplicá-los. Quantas vezes a gente vê contas sendo desaprovadas, simplesmente pela falta de compreensão da norma. Então, eu gostaria de registrar que foi, é, foram inovações extremamente tímidas e que poderiam ter sido, de fato, muito melhor é, aproveitada essa oportunidade de aprimoramento. É, um, uma outra questão que eu quero aproveitar, já que nós estamos aqui falando com o Conselho Regional de Contabilidade, e com conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade aqui presente, é, a demanda de que os contadores devem, tem de ser intimados das diligências também que as prestações de contas recebem. Muitas vezes é feito um trabalho brilhante do profissional da contabilidade e as contas às vezes são julgadas como não prestadas, é, levando como consequência a inelegibilidade daquele candidato, porque ele fica sem quitação eleitoral pelo período do mandato do cargo para o qual ele concorreu, simplesmente porque ou houve uma apresentação de esclarecimentos por parte do advogado que não foi de acordo, ou muitas vezes porque o advogado não acompanhou no DJE, não viu a intimação, ou foi relapso na explicação que deu, porque muitas vezes sequer compreendeu a forma de lançamento no sistema SPCE. Então, uma demanda fortíssima que vocês precisam levar. Na audiência pública que eu participei da minuta da resolução, eu levei essa questão, não fomos, não logramos êxito, mas eu acho que é importantíssimo registrar que vocês devem continuar tentando fazer com que essa essa diligência, seja é, a intimação ocorra para o profissional da contabilidade na pré-campanha, é permitido. Só que isso não está na resolução da prestação de contas, que é um outro absurdo, porque se existe um normativo que permite que se realize gasto antes da campanha, ou seja, na pré-campanha, quando o candidato sequer foi escolhido em convenção, mas existe uma previsão legal para que esse gasto seja, feita, seja feito e essa, esse dispositivo está na resolução da propaganda eleitoral, é claro que isso tinha que ter sido é, tratado também na resolução da prestação. Então, é importante que o profissional que está atuando na prestação conheça a, presta a resolução de registro de candidatura para que ele saiba sobre os bens, sobre as disponibilidades financeiras que vão ter que ser é, apontadas de forma adequada no registro da candidatura, porque se isso não for bem feito, se o profissional que está atuando na prestação de contas não estiver acompanhando o registro, ele provavelmente é, terá problemas, aquele prestador de contas terá problemas e será intimado para se manifestar por divergências de informações em bens e disponibilidades financeiras utilizadas na campanha. Ele também tem que saber da resolução da propaganda, porque a resolução da propaganda tem é, normativos, é, dispositivos importantíssimos que impactam diretamente na prestação de contas. E, por óbvio, conhecer né, é, a miúde a resolução da prestação de contas. Então, as minhas críticas iniciais a ter dispositivos que tratam de arrecadação e gastos, né? pulverizados em outras resoluções, não absorvidos na prestação de contas, na resolução 23.607. Então, eu achei que a 23.665 deixou bastante a desejar aí nas atualizações. O gasto de impulsionamento que o pré-candidato vai poder fazer agora, a norma diz que tem que ser é, é, é, em moderado, esse gasto tem que ser moderado, não pode ter pedido expresso de voto e todas as regras devem ser seguidas da propaganda. O que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. É, como é que a Justiça Eleitoral vai saber se você exagerou ou não exagerou impulsionando a sua campanha, a sua, os seus, é, é, a sua divulgação da sua pré-candidatura, né, nesse período que antecede, o registro, tudo o que for gasto na pré-campanha em impulsionamento vai ser feito com o CPF do candidato. Por óbvio, a hora que os relatórios do Facebook das empresas de impulsionamento forem repassadas para o TSE, o CNPJ do candidato e o CPF do candidato haverá informações que vai ser possível fazer o confronto quanto que aquele pré-candidato gastou na sua é, no período que antecedeu o seu registro de candidatura. Sempre recomendo que vocês tomem extremo cuidado quanto a isso, porque tivemos cassações aí recentes por abusos nessa questão. É, durante a campanha, não é uma novidade, mas é uma dificuldade, a habilidade no trato com o impulsionamento já no período permitido. Então, é muito comum fazerem cargas atrás de cargas e depois se perderem e ter valores dos boletos contratados de impulsionamento diferentes das notas fiscais que foram emitidas, porque o crédito foi feito um atrás do outro e aquele valor ali não, não é compatível, motivo pelo qual as diligências, as diligências chegam e questionam, trazendo problemas e dores de cabeça para uma boa parte dos prestadores de contas. É, a recomendação de sempre é a comunicação, claro, a comunicação sempre, né, fazendo a diferença em tudo na vida. Então, a equipe de campanha e aqueles que estão atuando nos registros do SPCE, a equipe do marketing, contratos, boletos e notas fiscais, esse acompanhamento tem que ser o tempo inteiro, acompanhando boleto a boleto, para que você não tenha problemas, principalmente, ao final, com a sobra de campanha. Porque o impulsionamento que não foi efetivamente utilizado, aquele crédito que foi contratado, mas não foi efetivamente utilizado, ele vira sobra de campanha. E a depender da origem que, essas, que esse recurso foi utilizado, tem um tratamento diferente. Né? Se foi usado recursos do fundo partidário ou de pessoas físicas, daquela conta doações para a campanha, o que não for utilizado no impulsionamento nos créditos, isso vai ter que ser recolhido para o partido. Se por acaso o recurso que amparou esse impulsionamento foi do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o nosso FEFEC, essa diferença vai ter que ser recolhida ao Tesouro. E o Facebook não devolve esses recursos, né, na maior parte das vezes, antes do momento da entrega das contas. E aí é um grande problema porque vocês não sabem lidar, como é que fica, como é que recolhe, se não devolveu. Se não devolveu, o candidato tem que arcar com recursos próprios. A relação comercial, Facebook e candidato é uma. As obrigações da norma da justiça eleitoral é outra. Então, é importante ter esse controle para vocês não terem questionamentos. Sem contar que a velocidade com que tudo acontece nas campanhas é muito grande. Então, essa comunicação é sempre imprescindível. Tomem cuidado aí. Uma outra inovação, que na verdade não é inovação nenhuma, são as cotas, as cotas de gênero e raciais, que agora estão apenas incorporadas na norma. Desde 2020, no mínimo 30% dos fundos públicos devem ser destinados para as campanhas das mulheres, e também as cotas raciais, que são homens e mulheres negros. E homens e mulheres negros, pelo Estatuto da Igualdade Racial, são os pretos mais os pardos. Todos aqueles que assim se declararem no registro de candidatura terão direito ao percentual da exata proporcionalidade que representar a quantidade dentro do gênero. Parece complexo, né? Essa explicação complexa, mas na verdade não é. Primeiro, separa-se homens e mulheres e vê quanto que aqueles homens negros representam dentro do total de homens. Esse percentual vai ser a cota racial que deverá ser obedecida e da mesma forma as mulheres. Separou homens e mulheres, quantas mulheres... Pretas e pardas Existem dentro daquele Universo de mulheres Quanto aquilo representa Em percentual do total De mulheres e esse Percentual será O que deverá ser aplicado Das cotas raciais Então não é novidade Apenas foi absorvida Essa questão Na 23607 é Uma novidade Sim aí é que as contas parciais, aquelas contas que são apresentadas em setembro até o dia 13, já deverão levar as informações dos repasses das cotas de minoria de gênero e raciais. Antes não havia prazo para que o partido fizesse esses repasses, e era muito comum chegar nas vésperas da campanha, ali da eleição, na semana que antecedia a eleição, o partido querer fazer esse repasse e sequer haver as contas específicas abertas. Né? A gente sabe da dificuldade que os bancos criam, então, quanto antes vocês puderem já deixar todas as contas bancárias abertas, porque até a data da entrega das contas parciais, os repasses das cotas dos fundos públicos deverão já ter sido realizados. Eu sempre recomendo para vocês que não tenham como data o 13 de setembro, que é a data final da entrega. Tenham como data limite para esse repasse o dia 8 de setembro, porque é a data de corte das contas parciais. Então, também aí uma pequena novidade. Mas vamos dizer que essa até que foi significativa, porque vai permitir que essas minorias possam aplicar melhor os seus recursos em suas campanhas. É, o PIX, o PIX para mim não é novidade nenhuma. PIX é uma transferência eletrônica identificada. Então, transferência eletrônica identificada sempre foi permitido pela norma. Qual é o detalhe? A chave de identificação tem que ser CNPJ ou CPF. Se por acaso for e-mail, telefone, aquela chave aleatória, aquele QR Code, essa movimentação financeira vai ser questionada. Então, cuidem de ficar sempre de olho nos extratos bancários, a equipe de campanha preparada. Se por acaso houver um deslize e acontecer de alguma transferência via PIX é ser feita, utilizando outra chave que não seja CPF ou CNPJ, rapidamente vocês fazerem a correção disso, porque essa despesa será questionada, e isso pode levar à desaprovação das contas por uma bobeira, né? E vocês sempre me perguntam, né? Professor, o que que desaprova e o que que não desaprova? Lá no meu Instagram, é arroba é, vocês vão ver que tem sempre todas as cassações que chegam ao meu conhecimento, eu vou colocando lá. Para mostrar para vocês o que qualquer banalidade, qualquer pequeno deslize pode levar à desaprovação. É claro que o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente vê assim, problemas elefantes né? numa prestação de contas. E muitas vezes sequer ser percebido. Então, é importante que você cuide para que você tenha a sorte de não ter problemas questionados, cercando a sua prestação de contas de qualquer possibilidade ali de glosa, né? Para que você não tenha uma reprovação por bobeiras que poderiam ter sido evitadas, né? É, vamos lá, o que mais que eu posso dizer de novidade? É, ah, sim, uma coisa importante, quando a gente fala em pagamentos usando o PIX, cuidado com a mão de obra contratada. Não é novidade que a mão de obra dá problema sempre. Problema nas rescisões de contrato, problema com CPFs irregulares, problemas porque não tem conta aberta. E aí vocês ficam utilizando, às vezes, dando cheques que vão passando de mão em mão. Muitas vezes, né, está cada vez mais comum alunos meus falarem que estão tendo que depor na Polícia Federal por conta de cheques que foram encontrados com traficantes, né? E esse é o problema do cheque ser passado de mão em mão. Evitem ao máximo a utilização de cheques, porque a gente sabe que é uma, um talão de problemas, né? Então, é uma fonte inesgotável ali. Evitem realmente utilizar o talão de cheque, porque vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Outra questão, autofinanciamento. Ah, novidade? Não é novidade, mas a norma agora expressamente trouxe, diferente da de 2020, é, que o, o percentual de 10% de limite de aplicação de recursos próprios do candidato, o autofinanciamento, aquilo que o candidato pode aplicar de recursos em sua própria campanha. A norma agora trouxe expressamente que a soma de recursos do titular e do vice não pode ultrapassar os 10%, né? É, no Código Eleitoral, que está lá, já foi aprovado na Câmara, está lá no Senado, consta que vai ser 10% para o candidato titular e 10% para o candidato a vice. Isso está gerando uma confusão danada aí nos professores, nas internets, né? nas palestras que a gente tem ouvido, Muita gente dizendo que não, é 10% para cada um. Eu já vi no Código Eleitoral. Só que o Código Eleitoral não vale para 2022. É para 2024. Cuidado, porque se você estourar esse limite, sua conta vai ser desaprovada e ainda você vai ter que recolher, a depender da diferença aí, multa. Vai ter multa para você pagar pelo valor que excedeu. Então, veja, para as eleições 2022... Os 10% do autofinanciamento, que é aquela aplicação, aquele aporte de recursos próprios do candidato em sua campanha, é de até 10% do titular e do vice, ou do titular e do suplente, no caso das candidaturas ao Senado. Lembrando que esses 10%, eles envolvem recursos financeiros e estimáveis. Então, faça os cálculos dos estimáveis quanto que você vai utilizar de bens próprios, o planejamento, né, é importantíssimo, que é a palavra de ordem das campanhas, veja quanto você vai utilizar de recursos estimáveis, aqueles recursos, aquelas sessões gratuitas do seu veículo próprio que você vai usar, do comitê, por exemplo, eleitoral, que você vai utilizar também candidato na, na sua na sua sede ali da sua, do seu bem imóvel, quanto que você vai valorar aquilo, quanto seria se fosse pagar, tira essa fatia e aí você vê quanto é o aporte financeiro que você vai aplicar nas suas campanhas. É muito comum. Desaprovação. Por extrapolamento de limite de autofinanciamento, porque, por exemplo, o candidato vê lá, o limite de gastos é de um milhão, Ok, ele pega 100 mil de recursos próprios, que é 10% do limite total de gastos, e já deposita na conta de campanha. Já maculou. Já vai ter um problemaço aí. Porque primeiro você... Aí você não vai utilizar nenhum recurso estimável? É praticamente impossível o candidato não utilizar recurso estimável nenhum. Mas aí é o planejamento de campanha que vai ver tudo isso. Bom, é... Pena a gente não ter mais tempo para falar mais sobre isso. Tem mais uma novidade importantíssima, que na verdade é aquilo. É uma novidade, mas ainda não é. A questão dos eventos, a participação dos artistas nos eventos de arrecadação. É, eu estou ouvindo muita gente falar na internet, em, muitos, em muitas palestras, né? em muitas matérias, falando que o artista vai poder participar, que é permitido o showmício desde que seja num evento de arrecadação. Não, não, não, isso é um equívoco de interpretação. O ministro Faquim fala expressamente no voto dele na 23665, o ministro Faquim era o relator da 23665, que foi a norma que trouxe a, a inovação da 23607, e ele diz que não há que se falar em participação do artista no evento de arrecadação, não. Ele diz lá que o artista, no desenvolvimento da sua própria arte, lá na hora que ele está fazendo o show, sem que ele fale que aquilo é para um evento de, de candidatura, não pode envolver propaganda, não pode envolver nada que diga respeito a campanhas, ele pode pegar o resultado daquele evento, daquele show que ele fez, e ele pode doar o resultado desse evento para a campanha. Não é o candidato, não é o artista participar, de um evento de arrecadação, como tem sido dito aí em muitas palestras, e muitos eventos. O, o, no voto do relator, isso está claríssimo. Agora, tem um grande problema aí, porque não tem ainda uma normatização dizendo esse, esse valor que o artista vai doar, o artista arrecada como pessoa jurídica, ele não arrecada como pessoa física ele vai fazer a doação disso como uma pessoa jurídica permitida? Ou esse resultado que ele vai aplicar é um resultado bruto ou é um resultado líquido? Também não temos essa resposta. Isso está no, dentro do percentual de pessoa física, então? O artista vai poder doar, então, apenas 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior à da eleição? Se for isso, não teria havido... É, modificação nenhuma, porque pessoa física já podia doar até 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior, na norma anterior. E aí, quais são as respostas para essas perguntas? Não temos. Eu tenho enviado essas perguntas desde o mês de fevereiro para todos os plenos, para o tribunal e para os partidos, para que façam consultas ao TSE, mas até o momento nós não temos essas respostas. Então, a recomendação que eu dou é não planejem, não organizem eventos de arrecadação de recursos que envolvam é, artistas sem que vocês tenham claras essas respostas quando elas vierem aí nos complementos da norma e nos esclarecimentos que devem ser prestados daqui até o início das campanhas. Mas é importante trazer essas questões. Nosso tempo está quase acabando, mas eu quero falar de mais uma coisa também, que diz respeito à procuração do advogado, que é uma novidade, que na verdade também não é uma novidade, mas que a norma trouxe, dizendo que ela excluiu o um parágrafo do artigo que dizia que as contas que não tivessem a procuração do advogado é, seriam desaprovadas, seriam julgadas não prestadas por ausência de capacidade postulatória. Na verdade, não é que a ausência da procuração, uma, uma conta que não tenha a procuração do advogado, agora pode não ser julgada como não prestada, não é isso. A única coisa que aconteceu é que elas não vão poder ser julgadas como não prestadas de plano. Elas deverão, por óbvio, ter... A diligência, a intimação, para que aquela irregularidade seja sanada. Ou seja, inovação também nenhuma, porque o absurdo era que contas fossem julgadas não prestadas de plano, sem dar a oportunidade ao prestador de contas de regularizar aquela falha, sendo julgadas não prestadas. Então, também, novidade nenhuma aí. Então, é, eu quero registrar aqui para vocês que é, eu espero que a gente tenha outras oportunidades, que a gente possa conversar mais sobre o assunto. Vocês vão ter hoje um dia inteiro com pessoas que vão compartilhar conhecimentos, palestrantes é, que vão trazer mais informações para complementar esse dia maravilhoso em que nós trataremos né, de prestação de contas Vou querer depois assistir a palestra de todos. Deixo aqui para o Bruno, que me convidou, um abraço. E para todos vocês do CRC Paraíba, do SEBRAE, todos os envolvidos, TRE Paraíba, todo mundo que está envolvido nesse evento de capacitação ao qual eu registro as minhas reverências.